Olá humanos, nesse dia tão especial vou ensinar a vocês como baixar e instalar o torrent. Primeiramente vocês vão entrar no site do torrent, e vão clicar em, descarregue o torrent para Windows. Depois é só esperar o download começar e terminar, após isso, você vai em, abrir, e vai começar a instalar. Depois você só precisa clicar em Next iGri. E por último clica em Accept Offer. Pronto. O programa foi instalado e já pode ser aberto. Por hoje é só, pessoal. Se inscreva no canal. Quando o canal tiver 100 inscritos vou fazer um vídeo especial. Portanto, se inscreva. Tchau.